Iniciando nosso terceiro dia do ciclo de palestras do mês de Março Mulher, promovido pela Prefeitura de São Paulo, coordenado pela Secretaria Municipal de Educação, executado pela Divisão de Cultura da COCEL. Eu, Alexandre Godói Dota, professor, doutor, mestre, bacharel em tecnologia, licenciado em sociologia, vou conduzir o papo com a especialista sobre o assunto. Temos aqui a professora Fernanda Sabá. Fernanda Sabá é cantora, advogada e mestra em ioga. É... Sua formação é em música, além de bacharela em direito. Ela também é licenciada pela Escola de Música e Belas Artes, com desenvolvimento de técnicas de canto no Conservatório de MPB. Já participou de diversas oficinas workshops no Rio, Paraná, Minas, São Paulo, Integrou grupos vocais como Cobras e Lagartos, coro, coro Nova Filarmônica e desde 2005 integra o Vocal Brasileirão. É com ela, Fernanda, que significa ousada. Não é meu esse lugar de fala, e sim delas, da mulher. E representando elas, então, eu deixo o palco, o palco inteiro toda a luz, microfone, todos os olhos e ouvidos para elas. Professora Fernanda, agradeço imensamente a sua participação, desejo que fique bem à vontade e você que manda. É, passando a palavra, então, para a sua saudação inicial, já deixa a primeira questão. Hum? Como? Que, como tem feito, como tem se dado a participação das mulheres na música popular brasileira. Pode-se dizer que há um machismo na MPB? Se sim, como ocorre? E como ocorre a luta contra essa opressão? Professora, passo a palavra, fique à vontade, é, com ousadia que entrego, e no Balancê Balancê, é, mostra pra gente o que que a Fernanda tem, se tem tico, tico no fubá, sua saudação e consideração. Olá a todos, olá Alexandre, a todos que estão nos assistindo, agradeço demais esse convite, é... fico muito feliz de poder vir aqui contar um pouquinho sobre a, a presença das mulheres na música, é para que a gente possa sempre olhar e não esquecer dessas pioneiras, dessas precursoras, para que a gente possa honrar essas mulheres sempre. Né? E é, eu gostaria aqui de, de, de fazer um adendo à, à introdução que você fez sobre mim e contar que eu faço parte de um trio feminino de mulheres, um trio vocal chamado Tal do Trio, é, do qual eu me orgulho demais. Nós, inclusive, fomos indicadas ao Prêmio da Música Popular Brasileira com o nosso álbum Flor de Dor. Então, são mulheres incríveis, mulheres fortes. e Nós fazemos um trabalho lindíssimo. Assim como também me orgulho muito de fazer parte do vocal brasileirão. Eu já estou há mais de 15 anos lá um grupo apoiado pela Fundação Cultural de Curitiba, que faz um trabalho um, cênico-vocal. Um, a música, ela, ela sempre esteve presente na minha vida, né? eu comecei a estudar piano clássico com quatro anos, é, e fiz a vida inteira, me formei como pianista, fiz um, belas artes e, mas a, a música popular brasileira sempre esteve presente na minha vida um, em virtude dos meus pais meus pais apresentaram para mim esse universo tão rico, né? eu tenho pais é, intelectuais incríveis e, e, que puderam me, me, me propiciar esse acesso a essa riqueza toda da música popular brasileira. Né? Então, é, eu fico muito feliz de estar aqui conversando sobre isso com vocês hoje. É, você comentou do significado de Fernanda, que significou usada. Eu não sabia dessa desse significado, né? Mas vou dizer que me identifico, sim. Acho que me identifico é, enquanto mãe, advogada. Cantora e professora de yoga, é, me identifico sim nessa ousadia que eu acho que pode ser atribuída a todas as mulheres, né? A, essa, essa vontade e, e, e desejo de fazer o que quer, de ter essa perseverança, de conquistar o que, o que pretende fazer na sua vida, né? No yoga nós falamos do Dharma, então o Dharma. É o que nós viemos fazer aqui, é, é o porquê da nossa existência, cada um tem o seu dharma. Então, é, acredito que o que cada um de nós fazemos é o que estamos aqui para fazer. Né? Então, sim, eu acho que sim, acho que como todas as outras mulheres, é, tem, tem muito de ousadia em mim, sim. E... É, falando então um pouco sobre a história das mulheres na música, né? é, as mulheres elas sempre é, tiveram que batalhar muito pelo seu, pelo seu espaço em diversas áreas né, da sociedade. Sempre tiveram que romper obstáculos né, na sociedade brasileira e enquanto intérpretes, é, compositoras, instrumentistas, não foi diferente também. Então, era, era sempre uma área destinada exclusivamente aos homens, né? Elas sempre precisaram lutar para conquistar esse espaço na música. Você veja que no início do século XIX, os artistas em geral não eram bem vistos, nem mesmo os homens. Sempre teve aquela peste de vagabundo que não quer trabalhar, né? A arte não era... Os artistas não eram muito bem vistos, né? a arte sim era apreciada, mas os artistas não eram muito bem vistos. E, e para as mulheres, então, a, a sua integridade moral era ainda mais questionada nessa época. Né? Você veja que antes da década de 20, nós não temos nenhuma compositora, é, nenhuma cantora de grande sucesso. Né? Nenhuma cantora de grande sucesso. O que nós tínhamos na época eram atrizes que vinham já do teatro musicado e que, por vezes, acabavam é, gravando alguma coisa. Mas mesmo as atrizes, elas eram muito, muito uh, moralmente questionadas à época, né? Então, de lá para cá, uh, as mulheres traçaram uma trajetória aí uh, de, de conquistas e muita luta nessa, nesse caminho, né? Então, professora, a partir de que momento as mulheres passaram a assumir uma posição de destaque na música? Nós temos na, sei lá, simbologia, por que simbologia? Porque ela é mitológica, a cantora Carmen Miranda. É uma personagem já, né? Ela nasceu em Portugal, mas ela é uma legítima representante da música brasileira. Talvez aquela que teve mais sucesso internacional. É dela a música, né? No Balancê, Balancê. O que é que a Baiana tem, mamãe eu quero, xiquexiqueabum, e assim vai. Hum? Tem mais de 20 participações no cinema hollywoodiano. Demorou muito tempo nos Estados Unidos. Enfim, foi a primeira é, pessoa latina na, com estrela na calçada da fama. Tamanha importância. Então, sem dúvida, ela é uma das protagonistas na história da música brasileira. Junto com ela, nós temos no cinema brasileiro daí, né? Nós temos, no Sistema Nacional, é, Dalva Oliveira, a Maísa, que virou série na Rede Globo, a Elis Regina, que é filme, e também temos um documentário bastante é, significativo, que é As Cantoras do Rádio. Mas eu sei que elas não são as primeiras. Existe uma primeira mulher da música popular brasileira? De quem que é o, o, o, o start, o início de tudo? Quem que começou? Então, Alexandre, você comentou dessas mulheres incríveis, né? Carmen Miranda, que, que levou a nossa música aí para o exterior. É... Dalva de Oliveira, Maísa, e tantas outras que nós vamos falar no nosso papo de hoje. Mas tem uma que foi a, a real precursora, né? Que é a Chiquinha Gonzaga. Chiquinha Gonzaga. É, então, é, a partir do final do século XIX, é, início do século XX, as mulheres elas, elas passaram a ter um pouquinho mais de projeção na música brasileira. Né? E a Chiquinha Gonzaga foi, de fato, a, a pioneira, lutando sempre contra a, os preconceitos sociais daquela época, né? a fim de, de atuar como compositora e regente. No, no meio teatral, né? é, ela compunha músicas uh, para piano e orquestra, e a época, uma grande conquista, ela foi a primeira mulher a dirigir uma orquestra uh, no Brasil, é, a primeira, e por isso a Chiquinha a Gonzaga, ela foi emblemática, sabe, nessa tentativa de ascensão das mulheres, Uh, no meio musical, uma vez que, que ela sempre teve aspectos de rebeldia quanto aos valores uh, da sua época né? e de muita luta pelo direito das mulheres e também de artistas em geral. Né? É, é inclusive interessante dizer que a Chiquinha ela foi uma das fundadoras da, da primeira sociedade protetora e arrecadadora dos direitos autorais do país. Né? isso lá em 1917 então realmente ela foi uma figura é, a qual nós temos que honrar muito é, porque ela aí abriu os caminhos realmente ela, ela conseguiu conquistar um espaço é, de sucesso na sua área Tendo a Chiquinha Gonzaga então aquela que iniciou o chorinho as marchinhas de carnaval lá no século XIX é, século retrasado muito bom é, então resgatando né? e a mulher cantando a mulher como protagonista, ou seja a mulher nas letras das músicas quando que começou? quando que a gente criou essa certa consciência de que a mulher também tem que cantar e a mulher também tem que ser cantada nos versos como é que foi isso? existe também um início um, um começo de tudo isso? No início do, do século XX, é que nós podemos é, destacar a figura da Carmen Miranda, né? é, que foi muito inovadora na época. Ela tinha conteúdos um, leves e irônicos nas suas canções, né? e, incluindo também é, aqueles gestos é, bastante interpretativos. Né? Um, e ela foi também é, realmente responsável pela por exportar e difundir a música brasileira no exterior. né? É, já a partir da década de, de 30, surgiu um, o rádio né? E, e nessa era do rádio, que você mencionou, um gênero musical muito popular era o chamado samba-canção e nesse período, a, foi um período é, grandioso, elas as mulheres conquistaram é, prestígio e fama né, nessa época. E dentre essas cantoras maravilhosas, a gente pode citar Elisete Cardoso, Inesita Barroso, um, Angela Maria, Nora Ney, Dolores Duran, Maísa, né, começou também aí, Dalva de Oliveira, inclusive a Dalva ela foi considerada a Rainha do Rádio. Né? E, e também tinha essas e muitas outras cantoras nessa nessa fase da era do rádio, né? Então as compositoras, e as cantoras, elas surgiram assim com uma com vozes é, mais suaves, sabe, é, mais expressivas, então uh, mais do que potência vocal, elas tinham essa voz mais expressiva. Um, e é, muitas dessas compositoras elas quebraram padrões, é, não apenas na música, mas também é, elas quebraram tabus sociais, sabe? A partir da sua forma de se colocar é, diante da sociedade, em, nas suas vidas privadas, né? A gente pode citar aí Dolores Duran e a Maísa, que foram expoentes nessa quebra de tabus, né? a Dolores Durand, ela rompeu é, padrões ao, ao se impor como uma mulher livre, vivendo uma vida é, intensa e de certa forma até é, uma vida de exageros, né? Mas refletindo essa essa liberdade feminina nas suas canções, né? Quando até então as mulheres eram retratadas é, como submissas, né? Como como simples objeto de desejos, né, e, e às vezes até como, como megeras e responsáveis pelo sofrimento masculino, né, é, ela, ela mudou bastante esse padrão, colocando a mulher mais em evidência nas suas composições, né, e ela faleceu cedo, ela faleceu aos 29 anos, né, e deixou um repertório enorme é, de romantismo e de uma certa melancolia até. E a Maísa também foi uma dessas mulheres importantes e ela lançou o seu primeiro álbum totalmente autoral, o que era bem comum na época, e ela causou furor nas décadas de 50 e 60. Ela também, como Dolores, ela se tornou conhecida não só pelas suas canções, mas também pela sua vida privada, pelos seus relacionamentos amorosos e escândalos pessoais e... e... Enfim, por essa, por essa postura dela de não se curvar as imposições sociais é, moralmente aceitáveis naquele tempo. Né? E a Maísa, já aos 22 anos, ela era considerada uma das, das estrelas mais bem pagas da música brasileira. Então, essas duas mulheres não só eram intérpretes, mas compositoras, e fizeram muita diferença nas suas letras, e aí também na forma de cantar as mulheres. Elas passaram a ter um protagonismo maior é, na, nas letras das canções. Agora, sei lá, dando um grande salto, saindo da primeira parte do século XX é, e indo para a segunda parte, ou seja, é, indo para a década de 1960, resgatando aquele período autocrático do Brasil, em 1964, nós temos a instauração de uma ditadura no Brasil, um estado terrorista, ditadura militar. É, é o fim da liberdade de expressão, é, é o fim da, da, da, da representação política e início da repressão política, o estado forte e autoritário. É, naquele momento nós temos uma passagem, passagem política, de certo modo, muito rebelde. Acho que Elis Regina serviria como um exemplo de cantora é, lá quando ela canta o Bêbado Equilibrista, aquela fala do choro da pátria, mãe gentil, das Marias, Clarices, chorando no solo do Brasil. Ou aquela música muito emocionante, que é como nossos pais, é... ela avisa do perigo na esquina, ela avisa que o sinal está fechado, e é... né? coitado de nós jovens, né? que somos jovens. Então, é... nesse período, é, quais são as cantoras que se destacam na luta entre a bossa nova, entre a bossa nova carioca, a jovem guarda paulista e a tropicalia rebelde, é, onde estão as mulheres exatamente? É, elas fazem parte do protagonismo da história da, da música brasileira nesse momento? havia alguma ovelha negra nesse período burlando o sistema, além da Elisa Regina. <risos> Sim, a década de 60 foi foi muito muito pesada, né, ah, para todos. E nessa época ah, eram muito populares os programas de auditório e aqueles festivais, né, muito famosos de música. E ali os artistas eles conseguiam alcançar uma maior projeção nacional. Né? A gente pode citar diversas pessoas aí, a Clara Nunes, por exemplo, né, ela no início da sua carreira ela cantava mais boleros, né, nos anos 60, mas ela realmente fez história é, com o samba e com as músicas de tradição afro-brasileiras, né, e também é, folclore nacional, né. E a Elis Regina é, é o Concur, né, conhecida de todos, né, ela também começou a sua carreira na década de 60 e ela é, até hoje, considerada uh, uma das, das maiores cantoras uh, brasileiras né, de todos os tempos. Né? É, ela sempre teve um, um gênio forte, né? nenhum uh, receio de expor as suas opiniões, é, as quais eram é, bastante ousadas né, para a época o que rendeu a ela o apelido de, de Pimentinha, né, Elis ela foi realmente muito, muito firme nas suas convicções, né. E assim, a Elisa, assim como a Dolores Duran, que nós já falamos, assim como a Maísa, ela também esteve em pauta não só é, em virtude da sua arte, né, do seu canto, mas também por conta da sua vida pessoal, né, repleta de altos e baixos, né, é as mulheres sempre sendo julgadas pelas suas pelas suas vidas privadas, né, pelas suas condutas, né. Então aí reside é, mais um aspecto da singular importância, né, de Elis, que foi a quebra dos padrões estabelecidos naquela época, né. Logo em seguida nós temos a, a Bossa Nova, então, né, a, a musa da Bossa Nova foi sem dúvida nenhuma Nara Leão. Nara Leão reunia os seus amigos é, em casa, no seu apartamento, e ali eles foram descobrindo é, novos sons e novas formas é, de tocar e de cantar, né, surge ali um equilíbrio entre voz e instrumentação, né, um canto assim mais suave, é, mais sutil, né, mas assim, a Nara Leão, ela não ficou restrita apenas à temática é, é, bossa novista, né, daquela, aquela coisa de mar, de sorrisos, né? de, de, de alegrias, e... mas também ela, ela resgatou sambas importantes e trouxe a baila é, músicas com grande engajamento político. Né? Muito importante a figura de Nara Leão também nesse, nesse período difícil. É, enfim, é... com a chegada é, quase dos anos 70, vem a contracultura, né? Então, ah, com aquela crença eh, de que, para iniciar uma libertação, era necessário você ser libertado de costumes e, e, e da rígida moral burguesa da época. Né? É, e nesse período de, de junção do feminismo e da contracultura, é, acabou por culminar numa revolução dos costumes, né? é, uma quebra dessas imposições e restrições destinadas às mulheres, né? É, o nome forte feminino dessa época é, de contestação das regras é, vigentes foi a Rita Lee. Ela revolucionou o rock brasileiro, né? A época do tropicalismo. Ela, ela Gal Costa, Maria Bethânia, elas também foram expoentes desse movimento tropicalista, né? É, onde elas incorporavam em seus shows é, elementos de linguagem é, mais teatral também. Elas cri, criaram espetáculos mais cênicos é, e musicais. Né? Ah, a década de 70 ela, ela também trouxe outros nomes que, é, femininos importantes que vieram nessa esteira. Né? É, então, sempre... Uh, com interpretações marcantes e únicas, a gente pode citar a Maria Alcina, né, que ela tinha um estilo muito extravagante para a época. É, a gente cita também, nessa época, a Fafá de Belém, que ela foi considerada a musa das diretas. Né. Nós temos também a Simone, é, com aquele timbre marcante dela e, e, e com engajamento feminista é, bastante forte nas suas interpretações. Nós podemos citar aqui também a Ângela né, com aquela aquele canto passional. A gente tem aí também compositoras como Fátima Guedes, enfim, é, tantas mulheres notáveis nessa época, a partir do tropicalismo, essa época de resistência, né, essa época de luta tão forte. Então, essas e muitas outras mulheres fizeram parte Desse, desse momento. Agora dando um novo salto é, ao fim da ditadura, é, instaurando-se uma democracia no Brasil a partir de 1980, 1990, entre este período, é, nós temos a abertura política, a volta da liberdade de expressão e a Constituição de 88 como representação naquela época. Como fica a liberdade de expressão feminina na música? Qual que é o papel das cantoras na expressão da, da liberdade da liberdade de expressão como se cantavam as mulheres nesse período? importante ressaltar como se cantavam as mulheres nas melodias e não como as mulheres eram cantadas hein? ou <risos> não levando no mau sentido mas no bom sentido ou seja, olhando as melodias né? a letra da música como que era o feminino? É, eu me lembro que quando eu era mais novo e hoje só que talvez eu tenha é, uma certa consciência a respeito disso mas nós tínhamos um, um período muito é, complicado em termos de representação do feminino na música eu me lembro de uma música que fez sucesso internacionalmente, internacionalmente que cantava que toda mulher tem que ser pega pelo braço Jogada no meio, metendo em cima, metendo embaixo, e depois de nove meses você vê o resultado. Era uma música que eu não tinha consciência na época, mas hoje, que violento o negócio. É? Imagine, né? ninguém quer ser tratado assim, seja homem ou seja mulher, ninguém quer ser é, feito, é, pego desse jeito, né? Então, é só uma representação de tantas músicas que nós temos aí para expressar a simbologia em torno da violência na mulher com a mulher nesse período. Então, a, quando se começou a criar consciência a respeito deste, deste fato, dessa melodia e o quanto isso era representativo? Né? É, muito, muito disso foi na década de 90, com esse exemplo que você citou, né, de, de mulheres rebolando e... Bom, isso já vem desde Gretchen, né, é, mas nós tivemos também Carla Pérez e, e todas essas, essas mulheres que acabaram usando o corpo, né, é, de uma forma a agradar os homens, né, é, com essas letras realmente muito pejorativas, né. É, que eu acho que foi bem forte na, na década de 90, e foi dando uma mainada, foi dando uma suavizada. Ainda existem as mulheres é, cantoras que utilizam seus corpos ah, nas, suas, ah, nas suas performances né? é, musicais, ah, mas eu creio que agora essa forma como elas... Ah, Utilizam o seu corpo, é uma forma de maior liberdade, sabe? Então, é aquela coisa, meu corpo, minhas regras. Então, se eu quiser expor o meu corpo, eu exponho. Porque as letras já não retratam mais aquela mulher um, enquanto objeto masculino, né? Elas elas mostram uma mulher empoderada. Se eu quero mostrar o meu corpo, eu vou mostrar o meu corpo. né eu Vou fazer da forma que eu achar melhor porque eu posso, porque eu sou poderosa, né, é, mas então, assim, a partir do, a partir da, da, da revolução é, comportamental, né, do feminismo e da contracultura, é, muitas cantoras e compositoras, elas foram se firmando ainda mais no, no, no cenário musical brasileiro, né, a gente pode citar, assim, década de 80 e 90, a gente cita, por exemplo, a Marina Lima, né? Ela iniciou a carreira dela no final dos anos 70, tanto que ela, ela se define como, é interessante, como uma temporã é, da, da geração do tropicalismo e uma primogênita do rock brasileiro. Ela, ela foi, foi importante né nessa, nessa mistura de gêneros, né? É, no samba nessa época a gente teve figuras também fortíssimas é, engajadas né? Alcione, Beth Carvalho é, Dona Zica né? e, e claro a Elza Soares que é inigualável né? com aquela voz rouca é, com aquele impecável senso rítmico né? é, a Elza Soares ela, ela recebeu o título de melhor cantora do milênio, pela BBC. É incrível, é, o Soares é incrível. É, muito ativista também. Temos Elba Ramalho e a Melinha, que elas é, revolucionaram a música regional. E é importante a gente também não tirar desse âmbito ah, uma compositora e cantora como a Roberta Miranda, por exemplo, é, que, que fez um mix ali de... De, de gêneros na sua música, né? estilos bem populares, né? aquela mistura de forró, bolero, é, fado e sertanejo. Também é uma mulher importante, né? gosta a gente ou não, ela é muito importante. Né? E, a partir dos anos 90, a gente tem é, compositoras é, fundamentais também nesse caminho do, do feminismo e da resistência contra os valores ainda impostos, né? em plena década de 90. É, a gente pode citar a Adriana Calcanhoto, né? ela tem uma obra muito, muito refinada, né? muito, de uma natureza muito vanguardista. Né? A gente tem também Marisa Monte, que transita é, pelo pop, pelo samba, né? pela MPB. Ah, a gente tem a figura importantíssima da Cássia Eller que eu sou muito fã, particularmente, aquele timbre grave dela e bastante irreverente também nas suas interpretações. É, seguindo essa esteira, nós temos a Zélia Duncan, Ana Carolina, enfim, tantas outras é, cantoras e compositoras que não, não daria para citar todas aqui. né? É, mas é importante que a gente fale também um pouquinho sobre as artistas contemporâneas, é, e de forte apelo popular hoje em dia, né? como a Anitta Ludmilla. e Ludmilla, no, no, no funk, né? é, o que faz um link com aquela relação do corpo e das canções. É, elas são mulheres que sim, usam o seu corpo, mas já não com aquele intuito é, de, de satisfazer aquele desejo masculino. Elas usam o seu corpo com empoderamento. Eu sou no meu corpo, eu mostro, eu ajo conforme as minhas regras, né? E, e também temos é, nessa mesma linha a Carol Ponká, que foi aí tão, tão comentada ultimamente, né? A Carol Ponká no rap, e ela é uma precursora também, minha conterrânea, inclusive. É, mas é uma precursora também, tem músicas... É, a gente gosta ou não dela ou do gênero dela é, ela tem ela tem canções realmente bem é, bem é, empoderadoras né ela tem canções é, que colocam a mulher num lugar assim mais mais ativo e mais forte né? então é por aí professora Fernanda aviso que é, estamos chegando ao nosso fim então, na despedida final, peço que faça algumas considerações, segundo a sua opinião. Por favor, nos aponte é, quais seriam os desafios futuros da mulher na música. Ou seja, para onde a luta contra o machismo deve despontar? Como que todos, homens, mulheres, podem contribuir, ajudar nesse processo? É deslumbre para nós, né? faça Mãe de Iná, e preveja o futuro é, para onde que devemos é, estar orientados os esforços. Eu penso que em médio, longo e curto prazo, ou seja, até ali para a próxima geração, para as nossas filhas, para que elas não sofram a violência tanto física quanto simbólica, é, presente numa letra de música. É, então, eu acho bem complicado porque é, a letra de uma música que é cantada, dançada e aplaudida pela uma pela uma cultura, por uma pela uma nação diz muito sobre ela. E às vezes eu penso é, música que está sendo cantada, aplaudida e dançada, curtida pela, pela nossa cultura, pela nossa nação, pela nossa... Então, é... acho que a mulher tem toda a liberdade, ou seja, a pessoa pode se expressar, pode cantar, pode fazer música do jeito que for. Desde que né, preserve questões básicas como por exemplo a, a não violência e seria uma das questões básicas que eu acho que a, a sociedade deve defender né ter, ter como princípio eu acho que isso é bem importante bem professora muito obrigado pela sua participação por favor deixe essa mensagem final sua saudação final Vislumbre para a gente esse, esse presságio de futuro da música brasileira. Obrigado, pessoal, por estarem nos acompanhando e até a próxima semana. Então, é, Alexandre, é, a gente percebe que as mulheres, elas, assim, ao longo da sua trajetória, elas sempre tiveram que superar obstáculos né, impostos pela sociedade. Nas mais variadas funções, né, tidas como, como masculinas. E, e como a gente pôde ver aqui na música, não foi diferente. É, embora as conquistas é, tenham sido muitas, né, através dessas mulheres é, desbravadoras que foram citadas aqui, tantas outras né, que não daria tempo da gente citar, várias ficaram de fora, nós ainda assim somos minoria no cenário musical, sabe? Principalmente. Enquanto é, um, compositoras e instrumentistas. Né? Então, é, como em todo o nosso âmbito social, é, nós ainda temos muito a conquistar. Né? O machismo ele ainda continua vivo na nossa sociedade, é, principalmente nesse momento é, que nós estamos vivendo, é, esse momento reacionário que nós estamos vivendo na política. Né? É, mas eu acredito... É, que a arte ainda é o caminho para que mais mudanças aconteçam na nossa sociedade, é, a fim de que nós possamos alcançar, é, em algum momento, uma realidade mais igualitária entre homens e mulheres. Né? Eu creio nisso. É, você brincou aqui dando uma de mãe de Iná, Eu creio que, que essa nova perspectiva das mulheres na música, inclusive da forma como elas são cantadas atualmente, acho que isso é, gera uma mudança muito forte nos padrões, sabe? Embora ainda tenha, tenham letras é, é, exploratórias, letras é, agressivas e violentas contra as mulheres, é, nós temos todo um lado é, de força, e que as mulheres estão conseguindo ser cantadas de uma forma mais digna, no lugar onde elas realmente merecem estar, né? Como guerreiras, né? Como, enfim, semeadoras é, de tudo o que é construído na sociedade, né? E eu, eu, eu separei um texto aqui, um texto pequenininho, eu peço licença para ler, porque eu acho que faz uma síntese de tudo que a gente falou até agora, é dessa trajetória feminina. né? Então, é um texto, é uma entrevista que a Ritali deu para a Folha de São Paulo em 2001, é, onde ela, ela, ela resume essa trajetória feminina e ela lança uma centelha de esperança sabe, daqui para frente. Então, a Ritali diz, as mulheres são quantitativamente menos presentes em muitas áreas. Começamos a botar nossas asinhas de fora recentemente, enquanto o patriarcado existe há séculos. Chiquinha Gonzaga era do tempo em que os varões diziam música é coisa para homem. Dolores Duran era do tempo que os caras falavam mulher compositora é puta. Eu, que tá ali, sou do tempo em que o clube do Bolinha dizia para fazer rock tem que ter culhão. Cássia Heller é do tempo que dizem Precisa ser mulher macho para fazer música igual a homem. Minha neta será do tempo em que vão dizer só mesmo uma mulher para fazer uma música tão boa. Então, eu acho que fica aqui a nossa esperança com relação ao futuro, com a mudança de mentalidade daqui para frente. É, eu tenho fé nisso. É, acho que as mulheres todas tem essa fé, essa esperança de, de ter uma relação é, mais um, igualitária né? entre homens e mulheres, isso em todas as áreas. Então, sim, acredito que nós chegaremos lá. Nós vamos, nós vamos atingir esse patamar, sim, com certeza. E quero muito agradecer o convite, fiquei muito feliz de participar dessa roda de conversas tão maravilhosa, agradeço muito, é, fico à inteira disposição e quero deixar aqui o meu beijo é, a todos que estão assistindo e que todos possam é, ouvir toda essa sequência de palestras incríveis sobre mulheres maravilhosas aqui e repensar os seus valores e repensar a, a posição da mulher na sociedade brasileira. Então, muito obrigada. Agradeço a todos. Um grande beijo. Até a próxima.